Só a todos que estão assistindo. E essa filmagem é para contar um pouquinho da história da casa da Marcela. Como que ela iniciou, que foi depois do desencarno da minha filha com 14 anos. Eu estava o dia todo trabalhando e quando cheguei em casa à noite a Marcela se queixou de Dona Virilha, que estaria passando mal e tinha necessidade de ir para o hospital. Chegando lá, ela foi atendida mas às 6 horas da manhã. Ela teve uma parada cardíaca e desencarnou. É, dia 23 de julho de 2008 né? e voltando quando a Marcela tinha 5 anos a espiritualidade me passou uma mensagem eu estava na sala sozinha e senti a presença de um espírito que falou que quando a Marcela tirasse foto com um bebê de chapéu seria o desencarno dela então ali as fotos, nessa série de fotos que ela fez e eu até acompanhei a Marcela nessa sessão, mas a porta, elas ficaram de porta fechada. Ela é fotógrafa, só quando colocou no computador que eu vi, né? Tive uma reação assim, de muito medo, mas não queria pensar que poderia acontecer o pior. E depois de dois meses, foi que a Marcela, depois das fotos, né? De dois meses que a Marcela partiu, né? E eu lembro que quando... Eu voltei, né? Do enterro, chego em casa, aquele vazio. Eu fiz uma pergunta, né? É onde que eu buscaria um conforto, um consolo? Né? Devido àquela dor que eu estava sentindo. É, além do ser familiar, né? Da família maravilhosa que a gente tem, dos filhos, do marido, dos pais. E. E em dois meses, essa resposta veio, foi um dia, eu levantei muito feliz, fui trabalhar e quando foi umas três horas da tarde, às 15 horas, eu senti e vi minha sogra entrando, a Marcela também. E ali, a Marcela sentou à minha frente e a minha sogra pediu que eu pegasse um papel. E eu consegui psicografar uma mensagem, uma linha, mas foi muito importante. Mamãe, eu estou bem. E eu vim saber depois que aquele momento a minha sogra estava ensinando a Marcela a se comunicar e um trabalho, né, queria nascer. Eu comecei depois eh, desse acontecido, eu comecei a estudar, eu comecei a psicografar, as mãezinhas foram chegando e as cartinhas consoladoras também. Eu iniciei com o evangelho na casa da minha dos meus pais, né, toda sexta-feira, e fui convidando né, as mãezinhas para assistir. Então, é, a pergunta, né? O que seria a salvação? Uma pergunta. E a resposta é fazer o bem. Porque se a gente ficar em casa, deprimido, chorando, é, eu acho que seria, né, tenho certeza que seria uma porta aberta para a depressão. E ficar se fazendo de vítima até o último dia não vai nos ajudar em nada, né? E ninguém vai conseguir te ajudar se você não quiser caminhar. Então, o meu trabalho hoje é esse. Eu recebo as mãezinhas na Palavra né? de Jesus, no Evangelho da Casa da Marcela. E lá a gente tenta consolar com carinho, com amor, com a música. E é assim que acontece o nosso trabalho. Né? Então eu quero deixar um meu abraço. Um beijo no coração de cada um. Se alguém quiser fazer contato, tem o Face da Casa da Marcela. É Marcela C. Serapião. Ou Fraternidade Casa da Marcela. Então meu beijo no coração de cada um. E obrigado. Um nossa princesinha Princesa de amor e de luz Linda jovem Servidora Do nosso mestre Jesus Partiu para a esfera celeste Deixando muita saudade Mas a jovem